Seu Lutero instiga a hipocrisia e a mentira. De resto, Lutero não se detém em seus sofismas, mas passa o reformador adiante, induzindo seus seguidores a se tornarem hipócritas, e aconselha o restricio mentalis, em seu pior sentido de pretensão, em que foi mestre. Em agosto de 1520, ele aconselha aqueles que são ordenados subdiáconos pelo bispo a não prometer observar a castidade de forma alguma, mas responder que ele não tem poder para exigir tal voto e que é uma tirania diabólica reivindicar tal coisa, mas se eles o obrigam, ou ele, o subdiácono, quer dizer, como outros fazem, quanto um fragilitas humano permitit, ele deve sempre interpretar essas palavras livremente no negativo isto é, não prometo castitatem, não faço voto de castidade, porque rilma. Fragilitas não permitit casti vivere, a fraqueza humana não permite viver em castidade, Guardando isso para a força angélica e virtude celeste, com que preservar a consciência livre e sem qualquer voto. Aqui Lutero induz formalmente a simulação. Na ordenação do subdiácono, o bispo diz ao interessado que, como o prelado expressamente o adverte, estava livre para impor o jugo ou não, que no que sucessivamente ao contrário, Lutero ensina o subdiácono a responder em si mesmo as palavras pronunciadas ou pensadas por ele, na medida em que a fragilidade humana o permita, porque, diz Lutero, não permite viver castamente. O bispo e os outros ali presentes, acreditam que o ordenando submete-se ao dever de castidade, mas interiormente o rejeita com plena deliberação, manifestando-se por fora muito diferente do que há é por dentro, isto é, enganando a todos. A provocação que Lutero lançou em favor do casamento dos padres, e isso aproveitando todos os recursos, parecia escandalosa demais para os próprios irmãos boêmios, e ele foi forçado a suportar a chuva de verdades cruas que lhe apresentavam. O sacerdote, escreveram-lhe os irmãos em de 1523 a 1524, em sua ordenação se comprometeu por livre contrato a servir a Cristo e sua igreja até a morte. Então, como pode alguém que se dedicou livremente ao serviço de Cristo e tem prometeu e, portanto, não mais livre, para passar ao estado de casado, enquanto aqueles que são os ministros dos presbíteros não podem se casar? prover as necessidades da vida, dos filhos, da casa e de outros nesse sentido, como adverte o apóstolo, juntamente com a realidade demonstrada pela experiência, segundo o que aconteceu aos que se casaram depois de ordenados e aos seus filhos. O resto, quem, sendo já sacerdote, se encontra em perigo devido à violência das paixões, tem à sua disposição outros meios que não o casamento, como o trabalho, a disciplina, a fuga das ocasiões, domínio sobre a concupiscência, etc. Muito raros são aqueles que no casamento vivem segundo Cristo e agradam a Deus, de modo que não merecem menos condenação do que se fossem celibatários. Viver na liberdade da carne é o mesmo que erguer uma tenda de infâmia na saída da Babilônia, etc. Casar-se não faz ninguém feliz, porque no casamento há muitos obstáculos à salvação e às causas que a afastam. Em 1521, Lutero tentou pegar os regulares também no circuito com suas doutrinas, com o mesmo truque que havia usado com os padres seculares. Cada voto, ele escreve no livro citado sobre votos monásticos, está vinculado apenas condicionalmente, ou seja, no pressuposto de que o seu cumprimento é possível, de modo a ser rescindível em caso de impossibilidade. E isso tem maior aplicação do que aos outros votos, ao voto de castidade, porque a impossibilidade resulta mais na castidade do que em qualquer outro assunto. Portanto, perante Deus, Parece que a forma do voto deve ser esta, faço o voto de castidade na medida em que posso mantê-lo, entendendo que a partir do momento em que não posso cumpri-lo, é lícito me casar. Então isso veio a ser diante de Deus a forma do voto, mesmo, é claro, de Lutero, que em toda parte dizia, eu prometo obediência. Viver sem nada próprio em castidade, continência, até a morte. Prometo solenemente diante de Deus e da igreja, quero ser casto até a morte. E o significado dessas palavras deveria ser, quero ser casto, até o momento em que me sentir compelido a casar. É Lutero, e não os outros, quem arrasta os monges para a mais escandalosa hipocrisia, mentira e fraude. Ter uma coisa na boca e outra na boca, no final deste parágrafo está convencido de que, segundo Lutero, um sim secreto pode e deve ser um não público, e que não dá a mínima se um indivíduo, por amor à igreja cristã diz um bom, gordo mentira. Cuidará das aberrações de Lutero que acabamos de consignar. Mas como Lutero demonstra sua tese? Já a conhecemos em parte por aquela em que expusemos seus sofismas baseados na falsificação que ele fez da fórmula da profissão. Mas ainda há outras de maior calibre, e que se baseiam na igualdade de os votos e a impossibilidade de observar os da castidade. Vale a pena insistir um pouco neste particular.